Semana passada eu fui conhecer uma zona Eu não conhecia ainda Não sabia de que que era Mas outros zona de mulher feia Ave Maria, olha As mulheres eram tão feias Que quando eu subi no quarto com uma Deu vontade de deixar ela dormindo lá E pagar a dose pra minha mulher lá em casa Ave Maria quando eu cheguei na zona parecia que estava em festa Assim, uma festa de Halloween Olha, só dava para saber qual que era a mãe feia Porque a mãe feia chegou em mim Oi moço, Para uma dose Pensa se for de veneno o satanás, ainda daqui já. Dia... Para quem aqui conhece um aplicativo chamado Tinder o lugar de gente feia com um retrato bonito né Eu mesmo fiz meu cadastro lá Coloquei um retrato do Leonardo de Castro Eu conheci uma mulher E o retrato dela parece a Xuxa Mas ela de verdade parece uma bruxa Eu andando de mão dada com ela Parecia a namorada do Turk, Traindo o Tchurk com o Fred Bruce.